Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar, e eles são os mais belos de todos os lugares do mundo, repletos de muitos espíritos. Este, a gentil, que cura feridas e cansaço, é sua esposa. Cinza é a sua vestimenta, e o descanso é seu dom. Ela não caminha de dia, mas dorme em uma ilha no lago de Lorelin, Sobreada por árvores. Das fontes de Irmo e Este, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério, e a Miúde e os Valar vêm eles mesmos a Lórien e lá acham repouso e alívio do Fardo de Arda.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 aqui no YouTube. Lórien era um lugar em Valinor e a casa de Irmo e Ester. Fundada após o estabelecimento de Valinor, aproximadamente 15 mil anos antes do primeiro Nascer do Sol. Devido à sua estreita associação com os Jardins, o Vala Irmo é mais comumente referido como Lórien. O nome Lórien aparentemente, contém o elemento Lor relacionado a sono e sonho. Seria o equivalente à Terra dos Sonhos. Lórien era o lugar mais bonito de Arda com salgueiros prateados, flores e lagos. Um desses lagos foi nomeado Lorelin, que era sombreado por árvores. Continha uma ilha na qual Este, a gentil, dormia durante o dia. E muitos dos outros Valar também visitavam os Jardins e seu Lago, considerado o mais belo de todos os lugares do mundo, em busca de paz e descanso. Lorelin também é associada a uma fonte ou nascente cujas águas eram consumidas pelos Valar e outros habitantes de Aman. O texto aqui é um pouco ambíguo. No Valaquenta, depois de descrever o próprio Lago, somos imediatamente informados. Das fontes de Irmo e Este, todos aqueles que habitam em Valinor se refrescam. Não está totalmente claro o que são essas fontes. Presumivelmente esta é uma referência às nascentes que alimentavam Lorelin. Lorelin é Quenya para Piscina dos Sonhos. De Lore, sonho, mais Lin, piscina, mero. O nome Lorelin, sem dúvida, se refere ao fato de que este era o lugar onde Ester dormia, mas a raiz élfica se relaciona com sonhos e sonhar, bem como simplesmente com o sono. O nome, portanto, também tem uma conexão com o marido de Ester, Lórien, o mestre dos sonhos, em cujos jardins jazia. Lórien era habitado por roxinóis cantores, e muitos espíritos que serviam Irmo e Ester. Os Eldar, os Maiar e até mesmo os Valar visitavam os Jardins de Lórien para descansar e se refrescar com suas fontes. Tilion costumava sonhar nas lagoas de Ester sob a luz prateada de Telperion, e Melian costumava cantar lá quando as luzes das duas árvores se misturavam. Antes de partir para a Terra-média, Melian também cuidava das árvores que floresciam ali. Depois de dar à luz Fëanor, Myriel se cansou de sua vida terrena. Ela se deitou para descansar em Lórien e liberou seu Fëa. Seu corpo foi cuidado pelas donzelas de Ester, e Finwë esperou que ela despertasse por muitos anos. Eventualmente, ela se recusou a retornar, e a Vigília para manter seu Roa não era mais necessária. Não temos nenhuma referência específica para delimitar a localização de Lórien dentro de Valinor. No entanto, parece ter sido facilmente acessível pelos Valar e Eldar, e um comentário inconclusivo, uma referência a Tilion indo para lá por causa de seu amor pela luz prateada de Telperion, parece implicar que ficava perto das duas árvores. Essas dicas sugerem, coletivamente, que era nas partes orientais de Valinor, não muito longe de Valmara, mas nenhuma delas é definitiva. No Livro dos Contos Perdidos, parte 1, embora seja uma versão mais antiga das lendas, contém algumas descrições e detalhes que não apareceram posteriormente, mas são registros interessantes para imaginarmos Lórien. Foi posta no sul, nos sopés das montanhas de Valinor, nos confins do reino, mas os jardins circundavam-na maravilhosamente, serpeando até próximo dos pés de Silpion, cujo brilho os iluminava estranhamente. Eram cheios de labirintos e maranhas, pois Palórien dera a Lórien grande quantidade de teixos e cedros, e de pinheiros que exudavam olores soporíferos no ocaso, e essas árvores olhavam sobre lagos profundos. Larvas luminosas rastejavam pelas orlas, e Varda colocara estrelas em suas profundezas para deleite de Lórien, mas seus espíritos cantavam maravilhosamente nesses jardins, e o aroma das flores noturnas e as canções dos sonolentos roxinóis os enchiam de grande encanto. Lá também cresciam as papoulas, brilhando rubras no crepúsculo, e elas eram chamadas pelos deuses de Fumelar as flores do sono, e Lórien muito as usava em seus encantamentos. No meio desses jardins, num círculo de ciprestes sombrios muito altos, ficava aquele fundo tonel, cilíndrico. Ali jazia num leito de pérolas, e sua superfície intacta era salpicada de cintilações prateadas, e as sombras das árvores se projetavam nele, e as montanhas de Valinor podiam ver suas faces refletidas ali. Lórien, fitando-o, via muitas visões de mistério cruzando a superfície, a qual ele jamais permitia que fosse agitada, exceto quando Sílomo vinha, sem ruído, com um jarrão de prata para colher um sorvo de seu gélido líquido reluzente, e ia mansamente regar as raízes de Sirpion antes que a Árvore de Ouro esquentasse. Então é isso, pessoal! Apesar de ser o local mais bonito de todos, infelizmente existe pouca coisa a ser dita sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada! Curtam nossos nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o no Instagram, e também visitem o nosso site www.torkintalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro,